Fala, apostadores visionários. Beleza, meus queridos? Aqui é o Franklin. A galera me solicitou uma técnica fechada 100% em cena da Mega Sena. Então, eu acabo de criar aqui a técnica do fechamento Mega Sena Alien. Fechada 100% na cena da Mega Sena, galera. Uma parada incrível aqui. Aqui está a planilha, tá ok? Deixa eu abrir aqui o arquivo. Abriu aqui esta poderosa técnica para você colocar em prática ainda na Mega Sena da Virada, que paga uma fortuna, né? E essa estratégia irá aumentar consideravelmente as suas chances de acertar a cena da Mega Sena. Beleza? Uma estratégia simplesmente incrível. E você com essa técnica aqui, você está eliminando mais de 48 milhões de combinações da Mega Sena que não servem para nada. Sim, em termos de probabilidade é isso mesmo. Eu estou colocando você em um patamar muito mais elevado, sendo aí um apostador muito mais profissional da Mega Sena, OK? Essa técnica, ela abraça 20 números da Mega Sena fechados 100% em cena. A garantia matemática diz o seguinte: acertando as 6 dezenas sorteadas da Mega Sena, dentro do universo de 20 números que você escolher, você garante 100% a cena da Mega Sena. Realmente uma técnica muito interessante, que favorece as chances reais de você mudar a sua vida financeira em definitivo. Beleza, meus queridos? Bom, é o seguinte, aqui nesse campo é o local onde você irá escolher seus 20 números, tá ok? Eu vou escolher aqui 20 números quaisquer, apenas para orientar a você de maneira didática. Contudo, eu oriento você a equilibrar aí em 10 números pares, 10 números ímpares, Beleza? Exclui o último concurso da Mega Sena, porque raramente algum número do último concurso se repete. Né? Então, fica essas dicas aí, alguns detalhezinho que você pode colocar em prática aqui para aumentar as suas chances de acertar os seis números sorteados dentro desse universo de 20 aqui, ok? Então, vou pegar aqui o número 1, bacana. Vou pegar aqui o 9, ok? Vou pegar aqui o número 15, vou pegar o 17. Deixa eu pegar aqui o número 21, Conforme você vai digitando seus números, eles aparecem pintadinho aqui nesse quadro, tá ok? Que simula um cartão da Mega Sena. São os seus números. Beleza? Vou pegar aqui, por exemplo, o número 26, ok? Pronto. Escolhi aqui 20 números da Mega Sena. Beleza? E a técnica, nativamente, você precisa somente acertar 6 números aqui dentro. E a técnica pega a cena de maneira incontestável. Essa estratégia, meus queridos, é um fechamento total em meio à análise combinatória, onde estou fechando 100% 20 números em cena, beleza? Ela gera um total de 38.760 combinações de ser dezenas da Mega Sena. Fica tranquilo, você que é uma pessoa inteligente, de mente aberta, você não se assusta com isso aqui. Poderia até mesmo ter um milhão de combinações aqui que você iria ficar tranquilão, e ia ficar tranquilona, porque você que me acompanha aqui já aprendeu comigo que existe isso aqui, olha. Ferramentas inteligentíssimas de filtros para você baratear a sua aposta, deixando econômicas e dentro da tendência do que normalmente acontece nos concursos da Mega Sena, beleza? Tem aqui filtros de soma, pares, ímpares, primos, fibonacci, moldura, retrato, cruz, invertidos... E por aí vai, você pode estar verificando todos os outros aqui, bem tranquilo. E tem também filtros por posição de dezenas, olha que interessante. Você também pode estar filtrando, beleza? Você também pode identificar aqui a combinação premiada. Tem aqui os acertos, um filtro para os acertos, ok? Bom, deixa eu simular aqui que estou acertando seis números dentro desse universo de 20 que eu escolhi, né? Uma quantidade bastante significativa do cartão da Mega Sena a nosso favor. E vamos aqui verificar juntos se realmente a técnica vai garantir, no mínimo, uma combinação premiada com a cena. Aqui é o campo onde você preenche o resultado para você fazer a sua conferência. Você, aplicando o filtro do último concurso, você precisa preencher aqui com o último concurso da Mega Sena. Beleza? Bem tranquilo, né? Bom, eu vou pegar, por exemplo, aqui o número 9, vou chutar qualquer número aqui dentro, porque se garante a cena, não importa que número sair dentro dos meus 20, ele tem que me garantir a cena, né? Vou pegar o 21, ok? Vou pegar aqui o número 57. Beleza, vou pegar dois pares aqui agora. Vou pegar o 52, ok? Vou pegar aqui o 40, bacana. E vou pegar aqui o número 26, beleza? Tem que esperar um pouquinho, porque a planilha é robusta, né? É grande e ela está calculando aqui os acertos, ó. Bem bacana, né? Observe. Cara, é um espetáculo isso aqui. Olha que bacana isso aqui, meus queridos. Nesse ponto aqui, você passa a viver a vida dos seus sonhos uma combinação premiada com a cena 84 combinações premiadas com a quina da mega sena 1365 combinações premiadas com a quadra da mega sena você aqui nesse ponto imagine a mega sena da virada nesse ponto você leva uma fortuna e passa a ter uma vida livre financeiramente uma vida próspera na terra Imagine, 200 aí, 300 milhões de reais numa Mega da Virada. Ou até mesmo a Mega Sena Comum também, tá ok, galera? A Mega Sena Comum paga aí sempre uma fortuna na casa dos milhões, né? Beleza? Também, claro que é uma grana interessante se você acertar a cena de uma Mega Sena Comum, uma acumulada aí de, sei lá, de 20 milhões, 30 milhões, eu creio que você não vai ficar chateado com isso, né? Não é porque não é a Mega da Virada que você não levou 300 milhões, mas levou aí 30 milhões de uma Mega Sena Comum, será com certeza também muito bem-vindo, né? Mas o foco aqui, né, final do ano, logicamente, é empregar as forças com inteligência para tentar levar a fortuna da Mega Sena da virada. E essa técnica, essa estratégia que eu desenvolvi, estou aqui compartilhando com todos os meus seguidores, com todo o Brasil, ela alavanca de maneira muito inteligente as suas chances de acertar o grande prêmio da Mega Sena do Brasil. Clica no link na descrição desse vídeo abrace esta oportunidade. Eu batizei essa estratégia na internet brasileira como fechamento Mega Sena Alien, tá ok? Esse é o nome que eu dei essa estratégia, um nome bacana aí, para ficar marcado mesmo na internet brasileira. Caramba, Franklin, com a técnica Alien, eu acertei a cena na Mega Sena. Olha que espetáculo, vai ser um luxo isso aqui, é justamente isso que eu quero que aconteça com a sua vida. Eu compartilho meus conhecimentos para que dê resultados positivos na vida de muita gente aí, pelos diversos estados do Brasil afora, né? Beleza, galera? Então é isso aí, meus queridos. Link na descrição do vídeo. Se der uma oportunidade, quem sabe a técnica do fechamento Mega Sena Alien será um divisor de águas em sua vida que vai mudar a sua vida financeira, mudar o seu horizonte em definitivo. Beleza? É um espetáculo isso aqui. Eu desejo a você um forte abraço, sucesso e vamos aí sempre juntos caminhando nessa força. Deus abençoe a todos. E até a próxima, hein?